Quando você come algo sem estar com fome, por gula ou porque é algo incrivelmente tentador, você está sendo escravo do seu corpo. Como um viciado em alguma droga qualquer. Lembre-se de um cachorrinho quando você coça a barriga dele e ele parece perder a noção de tudo, fica com as pálpebras caídas e até mexe involuntariamente a pata de trás. Você precisa escolher se é um humano mestre de si próprio ou um cachorrinho obediente. A única diferença é que, quando você deixa seu instinto de acumular gordura e obter calorias em troca de dopamina ou endorfina, você está obedecendo ao seu corpo, sendo escravo de si mesmo, em vez de mestre. Quem controla suas decisões? Sua mente ou seu corpo? Você quer continuar sendo um cachorrinho...